Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ga.jtrd E esse vlog tá começando comigo acabado Porque agora tá começando o vlog de Geri Hoje é o dia... não o dia 1, um, hoje é o dia zero, vamos dizer assim Que é o dia que eu tô chegando aqui em Geri com a Clara Pra poder me instalar e curtir as minhas tão merecidas férias Que eu trabalho demais, né, gente? blogueira trabalha muito! Vou dar aqui um breve tour pelo quarto com vocês, gente Tem uma cama de casal e uma de solteiro Um espelho, que eu vou fazer algumas makes aqui com vocês, né Um banheirinho Dois banheiros? Não. Aqui tem um sanitário e aqui tem um chuveiro. E aqui tem eu, né, gente. Tudo bem simpático até agora. Foram muitas horas, muitas horas mesmo de viagem. Mas foi uma viagem bem divertida. Me cansei muito menos do que imaginei que me cansaria. E agora eu vou desligar essas câmeras, vou tomar um banho, entendeu? Porque eu preciso de um banho, me deitar um pouco antes da gente começar as primeiras atividades. Nesse dia zero, aqui em Jericoacoara. É. Então, gente, hoje a gente já chegou aqui muito tarde. Estou aqui com a Mais Mais. E, gente, o que, que estamos fazendo? Mulher de ajeito. <risos> A gente tem que se maquiar. Na verdade, eu não sei o que, que eu vou fazer. A minha maquiagem é super básica. Todos os dias aqui em gerir. Só vou passar um primer, um blush. Mulher, gata comentou tua língua. Eu ah, falei: Não, eu tô muito queimada do sol. Hum, nem começou a parte das dúvidas, Nem começou ainda, filha. Queimada do sol, eu vou estar depois da de manhã, que eu quero voltar dourado, amores. Se liguem que eu já comprei aqui o meu, meu nome bronzeador. É. Agora a gente vai fazer uma maquiagem. A gatona ali já tá... Pode demonstrar? Olha só a zunha da gata, tá? Bye, me que foi que fez. E você também. Vai. Mostrei as unhas foi Deus que fez. Sim, gente, e é isso. Aparentemente só eu falo nessa família. Vou ali eu passar um primer, um blush, um negocinho. Demais. Vou mostrar pra vocês. Eu falo demais mesmo. Também isso, amor. vou fazer um horrível, Um corretivo, um batom, né? Mas... mas tem, tem que, que, que faz... mostrar, vai gerar conteúdo, amores. Não gostou da maquiagem da mamãe, foi? Gostou ou não? Ué, é, garota tem tá tendo... <risos> Gente, vou mostrar pra vocês a minha maquiagem da viagem. Usando os assim, então, o um momento, e vão ser assim, até o final da viagem. Acostumem-se. Mas não vou fazer muita coisa, não, gente. Que a maquiagem de hoje é molecagem. Desse ritmo tudinho também. Sei se eu vou usar maquiagem todo dia, o que eu quero é pular na água, me estragar na areia, pegar sol e ir embora, entendeu? É pra isso que eu tô aqui. Gente, juro pra vocês que o kit que eu montei de maquiagem foi só isso. O resto eu montei pra minha mãe. <risos> Passei blush demais. Ficou feio, mas se ficar horrível na solda, Apagado. É isso galera, que maquiagens de maquiadores são essas? Gente, troquei a camiseta, né, que aquela lá não ia usar pra sair. Coloquei uma coisa assim, mais estampada, mais de férias, né. Já vou ter essa camiseta aqui no canal antes. O short vai ser o mesmo que eu tava usando, só que eu acho que eu vou colocar pra fora mesmo. Eu acho que por dentro não tava ficando tão legal assim, não, igual eu pensei. O sapato é chinelo, que eu não vou ficar usando tênis viajando, né, gente. Que dá mais o que fazer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na Outro luz. Que é esse aqui, ó, é mais interessante. Dá de ver melhor as coisas, olha, já tá até... Em... Um HD, assim… Um co... Gente, eu fiquei muito gato! Juro pra vocês, esse cabelo aqui que eu fiz, gente eu fiz usando um secador de hotel. Olha, esse secador é aqui que eu mostrei pra vocês. E é isso aí, gente. Orem por mim, né. Porque viajar e ser uma peitura gostosa é muito difícil. Olha, gente, aqui fora eu nem mostrei pra vocês. Amanhã eu mostro melhor, mas é tão bonitinho aqui onde eu tô ficando. Eu e a mãe estamos aqui esperando a bonitona, né, ficar pronta. Quer dizer, a bonitona sou eu, né. Esperando a Adri ficar pronta. É isso. Quando a gente for, vou mostrando tudo no caminho pra vocês. Gente, a gente tá indo de pé agora, na vila. A gente vai caçar o que comer, porque eu tô com fome, eu quero comer, eu quero beber, eu quero dormir. É isso, tá indo de pé, gente, olha só. Ainda bem que eu vim de cenário, gente. Se tivesse vindo de tênis, tava lascado. <música>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 The thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, this world, hides, this world. <laughs> Agora a gente vai pra praia, né? Conhecer lá. Eu coloquei aquela regatinha da Shopee, que eu mostrei pra vocês uns vídeos atrás. Coloquei um shortinho nude que eu comprei pra viagem, e paga, agora tem aqui. Eu acho que eu vou assessorizar, e aí eu volto aqui pra vocês quando já tiver com o look completo. mas eu um cílio no meu olho. Botei um brinco, aquele de sempre, um escapulário prateadinho, né? E o bucket hat... Vou colocar ele na mão, porque eu não quero estragar meu cabelo agora, não. Quando meu cabelo ficar feio, eu boto. Mas é isso, vamos à la playa. Gente, aqui a gente vai de pé, que nem ontem. Porque aqui tudo é muito perto do lugar que a gente tá hospedado. Eu e a mãe estamos aqui, né, gente. E um pouquinho mais atrás, a Adri foi mais na frente, que a Adri é apressada. Isso é ter que aproveitar a viagem, senão não é com ela. É isso aí, a gente vai de pezinho. Até lá na praia, vamos passar mais ou menos pelas mesmas galerias que a gente tava ontem. Mas a praia é um pouquinho mais na frente, mas também não é muito longe, gente. Super de, ir de pé, de novo, tô no chinelo que nem eu mostrei pra vocês. E é isso aí. Foram oito minutinhos de lá pra cá, de pé já na praia. Olha, gente, lá atrás tem as mesmas dunas que foi as que eu mostrei ontem no caminho pra vocês. Agora eu acho que a gente vai procurar um lugar, alguma barraquinha, assim, pra lá sentar. Porque também ficar só andando em círculo aqui não dá, né? Olha, gente, um cachorrinho aqui na praia, dormindo. Eu sou igual o véi, gente. Todo bichinho que eu vejo, eu quero gravar, eu quero tirar foto. Eu devo ter cortado uns 500 desse vídeo aqui, senão o vídeo ia ficar com meia hora, que ia é ser só bicho, cachorro, no meio do caminho eu já tava só pra tudo, sentado deu uma subida da praia, né? Tinha pegado um salzinho lá, subi, a galera foi almoçar, eu tô aqui terminando de pegar meu bronze, né? Porque eu comi mais do que tudo naquele café da manhã que vocês viram, né? Eu não tô com fome ainda e a prioridade pra mim é pegar meu bronze, que bronze natural dura meses, né, gente? Eu acho que isso é que só dura uns dois, três dias. Eu tenho uma sessão com um fotógrafa daqui a pouco. Eu já tinha bocado uma fotógrafa, Camille, que vai fazer minhas fotos porque toda viagem tem algum problema com foto pra mim, né? Vocês sabem que faço viagem, sai duas, três fotos no vídeo. Quando podia sair umas 20, 30, mas assim, né, gente? Entre um fotógrafo e o pessoal da sua família tirando a foto, provavelmente o fotógrafo vai tirar melhor. Mas é isso, mais tarde eu falo com vocês. Gente, quando era criança, eu morria de medo de camaleão, não sei porquê. Apareceu já uns dois aqui. Inclusive tinha um que morava no muro da minha casa. Aí minha vizinha cortou a árvore que ele morava. Vamos aqui pertinho, que eu já tô atrasado, pra fazer soltas daqui a pouco. Gente, já almoçamos, eu fui ali com a mãe. E já tô me voltando correndo, eu tava morrendo de pressa. Porque eu tava com medo da gente se atrasar. E não dá tempo da hora da menina, que é quatro da tarde que a gente tinha é marcado com ela. Hoje é que é o...? 18. É, Desu. da menina é? Quinze. Ali? Só os que sabem, sim. E eu tava com medo de atrasar, porque eu deixei pra jantar. Jantar não, gente. Tô doida, eu ia almoçar muito tarde. Mas deu tempo, a gente almoçou, acho que... Em 25 minutos, vou tirar a solta igual a Beyoncé grávida, assim, gente, depois desse almoço. Mas vou correr pra fazer maquiagem, vou fazer a maquiagem igual a de ontem: em sobrancelha, blush, pra tirar as primeiras fotos maquiadas, outra outras eu vou deixar o mato chorar mesmo, gente. Tô nem é aí. <música> A maquiagem é aquela lá, gente Que é só a sobrancelha e um blush Inclusive o blush hoje tá mais fraco A Adri e a mãe também já estão prontas se vocês vão aparecer Olha aí, olha Um bom batom, um bom delineado Um bronze assim, as gatas, né Todo mundo pronto pro ensaio Todo mundo vai participar Eu tô levando Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ai, meu Deus, vou ficar cego ah. Aqui, gente Dentro da bolsa da Shopee mesmo Dentro da sacola Eu vou tocar em outra bolsa Um óculos Outro look E um pedaço de um look Que na verdade vai complementar Com esse short aqui que eu tô usando Porque esse short que eu tô usando Eu só vou usar pra ir atrás até lá. O primeiro look é sem short pra biscoitar mesmo, tá, gente? Vai ser só o, a coisa de compressão e a sunga. E é isso, gente. O roteiro de hoje, a partir de agora, vai ser fotos. E aí, mais tarde, talvez piscina, depois que a gente voltar disso. Não sei, gente. Vocês vão acompanhando aí. Gente, o ensaio foi um sucesso. Tô aqui com a Adria. Cansada. Ela teve que andar tantas, a minha, mas teve que fazer todo o card que ela foge lá em Imperatriz. E eu não fujo, eu tô intacto ainda. Se vocês terem ideia, minhas pernas não estão doendo, mas meu ombro tá. Eu acho que eu me posicionei muito assim pras fotos. Agora estamos eu, mãe, a Adria e Camille voltando lá pra pousada. E, gente, as fotos assim são maravilhosas. Amanhã tem mais, né, meus amores? E vem aí. Vocês não pedem por esperar essa fotos, gente. A Camille a azul. Oi gente, chegamos aqui. um prazer, prazer. Até, tchau Beijo. Tchau. Até, Cami. Sim, agora tem o quê? É piscina, é? Né? Vamos, um Vamos assim. de piscina, meus amores, e meus horrores também. E a gente Isso aqui é vídeo, gente. Ai! Assim? Oi, Luque! Oi, oi! Tá muito frio. Ai, gente, banho tomado. Eu tô um pouco cansado, mas eu tô muito feliz. Amanhã é o dia que começam os passeios, né. O dia dos passeios que a gente planejou. E é isso, meu look de agora é toalha. Esse eu não mostra aqui só no OnlyFans, que eu não tenho. Ainda, tá louca? <risos> mas é isso, gente. Não sei onde eu vou jantar hoje. Hoje os ensaios foram com três looks diferentes. Então também, não sei como é que eu vou fazer pra amanhã. Não sei quais looks eu vou separar pra amanhã. Eu achei que eu tava trazendo roupas demais, e agora tô achando que eu trouxe de menos. Mas eu vou me preocupar agora em jantar, porque eu tô morrendo de fome, gente. A última vez que eu comi foi no almoço. Tudo bem que eu almocei três da tarde, mas mesmo assim, né, gente? <risos> mas tô me vestindo agora. Inclusive, essa camisa aqui é a mesma que eu usei na virada. Tô fazendo agora pra comer uma pizzazinha. Não sei qual vai ser o meu look. Que eu vou usar embaixo. A paleta de cores dessa viagem é muito a mesma, gente. Eu trouxe tudo em saco da Shopvision pra vocês. Ó, tem essa calça aqui que eu comprei pra viagem, que ela é muito linda. Ai, meu Deus do céu, eu trouxe sim a outra blusa que eu tava procurando. Que é essa aqui, mas eu acho que ela tem que ser um rolê mais babado. Ou esse shortinho aqui. Só que esse shortinho eu acho ele muito apertado. Vocês acreditam que eu paguei 80 reais nessa calça? Gente, eu tô incrédula até agora. Foi muito barato. O que vocês acham? Tô pensando. Eu refleti melhor. Eu trouxe essa calça aqui pra montar um look muito babadeiro com essa camisa aqui. Por quê? Porque essa calça com uma roupa social, assim, que nem essa aqui é um look muito sério, tá parecendo, não sei, um pastor. Como essa calça aqui, ela é muito clássica, muito reta, muito masculina eu vou balancear ela com essa roupa aqui, gente que falta sair meus peitos pra fora no dia. Como hoje eu não tô nessa vibe, eu já só quero comer uma pizza, quero comer... Pão, coxinha, tudo que é carboidrato que existe no mundo que eu tô nem pra dieta hoje, vou de shortinho, tá? já tenho outra calça também. Olha, ficou uma vibezinha aqui, não ficou? Presta atenção. Acho que assim mesmo, tá mais despojado. Ah, é, a camisa assim, abertinha, né, pra mostrar o peitoral que eu não faço supino duas vezes por semana, pra não mostrar, né, isso. Esse. esse aí, meus amores. Acho que eu vou botar o mesmo brinco e os mesmos acessórios de ontem, porque quem é que liga, né? Gente, eu vou precisar comprar roupa nessa viagem. Eu vim pra cá achando que a viagem ia ser um dia menos do que realmente vai ser. eu vim Agora que eu vou passar um dia a mais aqui. E eu não tava sabendo disso, não, gente. Quando arrumei as minhas malas, então eu vou ter que sair em uma das galerias de gerir, comprar algum lookzinho extra aí, porque é que é errado, além de fotografar. Eu tava contando de dar a viagem tudo errado. E aí eu tô lascado, né? Mas enfim, gente, troquei a calça, vou botar um cordão, um brinco. Cerveja, mas é agora nada, tá, gente? Gente, fomos ali, uma pizza. Agora a gente se separou já da Adria. Porque estou indo atrás de um look que eu contei errado. Eu usei um look no dia anterior da sol, e aí amanhã tem foto que eu não tava planejando. Então, eu acho que eu vou atrás de algum look assim, meio praiano e tal. Na verdade, até esse look aqui que eu tô, dava de usar. Porque ele é uma calça, um chinelo assim, uma coisa bem despojada. Mas, eita, que a galera tá feliz aqui. Mas... É isso. Vou bater perna. Acho que lá no beco do forró é, mãe? Acho que é. é deve ser mundo um desses becos aqui, gente. Mas eu vou atualizando vocês. Ai, gente, chegando agora em casa. Em casa não, né? No hotel, na pousada. Fiz compras. Na verdade, não só eu, eu e minha mãe. Eu comprei a roupinha que eu queria, minha mãe comprou uma bolsa que minha avó queria. E. Vou já mostrar pra vocês. Ó, oh, gente, vou mostrar pra vocês o que, que eu comprei. Gente, eu fui atrás de um setzinho todo liso, amarelo, mas só tinha amarelo GG e G. A única coisa que eu achei perto do meu tamanho foi esse set aqui, que é M Fiquei na dúvida se trazer um vende liso, menta, ou esse aqui. Eu não gosto de coisa estampada, mas esse aqui eu provei e ficou lindo. E esse tecido aqui, gente, é viscose. À minha mãe, que quando lava com viscose, ele encolhe. Então é bom, porque como eu tava procurando uma coisa P, se eu tivesse comprado um P e eu lavasse, ele não ia mais entrar em mim. Se eu comprar um M lavar e encolher, eu acho que ainda é entra, gente. Esse conjunto aqui, ele saiu por 150. Na verdade, ficou 145, né? Mas o preço é 150. Eu amei muito. Eu acho que eu vou usar ele pra fotografar. E, gente, o que minha mãe comprou pra minha avó foi essa bolsinha aqui. E minha avó adora essas coisas, gente. Esses bolsas de lona. E, olha, tem um monte de bordado aqui, ó. A gente nem tinha mandado foto no WhatsApp da avó ainda. Mas eu já sabia que ela ia querer a com bordado. Que a gata tudo era dos bordados. Ela fazia bordado também, antigamente. Nesse hall aqui, a bolsinha saiu por 95 reais, gente. Era 10 com 95. Esse aqui era 150 por 145. Fiquei meio sem bunda nesse short, né? Mas a gente puxa ele lá pra cima. Que a bunda aparece. Que a roupa também é um pouco folgada, né, gente? Mas tudo dá-se um jeito na hora de tirar a foto. Qualquer coisa meio normal máquina de lavar aqui, ó. Diminui daqui pra amanhã. <risos> Ai, gente, mas chega de besteira. Agora eu vou... Nossa, meu tá horrível. Eu vou guardar o meu look, né, gente. Gente, ficou muito bonito isso aqui. Eu vou usar direto quando eu voltar pra minha cidade. Nossa, com uma gracinha. É isso, gatas. Vou descarregar as coisas do iPhone pro computador também, antes de dormir. E é isso aí. Vamos cavar a boca quente antes de dormir. Que amanhã tem um corpo pra fazer. Tchau! Started <música> as Is it from a new world I'd never known? Something about it felt like I've been waiting my whole life, life. Is this home? I can hear each sound Call in my name <laughs> <laughs> hey moqueta que a cabeça, ninguém vai comer mais não. Bom dia, gente! Com a mesma blusinha de uns dias atrás, tomando aqui minha bolsa. Minha hoje de manhã já tem passeio, vamos com a cama de novo. Mas vamos fazer hoje o roteiro pelo lado leste, aqui em jeri. Eu tô separando aqui os meus looks. E também tenho que organizar minhas coisas, tenho que fazer maquiagem. Já são 8h34 e eu tenho que sair daqui 9h30. Então não vou nem falar muito nesse vlog, só vou virar aqui correndo. E cuidar das minhas coisas, porque senão, gente, eu vou me atrasar, então preciso ir. Gente, estamos indo agora pra onde é mesmo, passei no lado leste. É isso? Que é, lá do leste. A gente vai ver um monte de coisa, inclusive a Glória Grove, que é a Lady Leste. Então amanhã vai ser o passeio do oeste. Que é um passeio assim, não sei dizer mas aparenta ser um pouco menos interessante do que hoje. Então o negócio mesmo é hoje. Tô aqui com a Adria que também tá gravando o vlog dela. Lá dentro do carro tá a mãe, tá a Camille. Ó, oh, gente, tô mostrando aqui pra vocês o caminho que as blogueiras só mostram que é bonito pra vocês. Eu mostro a realidade, igual nas minhas resenhas. Ó, oh, gente, são 10 em ponto da manhã, a minha visão é mais ou menos essa isso aqui, gente. Porque tem um todo aqui em cima, né. Pra gente também não pegar sol o tempo todo. O bom é que o carro é privativo, então só vai a gente e coube a fotógrafa e tal. Então assim, eu recomendo vocês fazerem isso aí. Quando não é privativo é o quê? Coletivo. Quando é coletivo, vai muita gente. Aí vai até 10 pessoas. Aí, gente, né, eu não gosto de estar me apregando nos outros não, não sei vocês. Eu tô Você é porra. Gente, aqui é a árvore da preguiça, tem uma fila do inferno. Não tem nada além dessa árvore aqui. E quem tá com preguiça de estar aqui sou eu. É, perguntaram se a gente queria parar aqui, ou eu não vou parar aí não, gente. Eu tô fazendo até pra fazer foto pra ver lugar bonito e interessante. É. A árvore da preguiça é só isso aqui, É. Pois se for só isso aqui, eu não quero parar não. Pois tá bom, então ele vai sempre perguntando. Mas sério, eu não vou fazer uma fila pra tirar uma foto num negócio na árvore caída. A gente vai agora pra outro destino. Oh. Tem vários destinos interessantes hoje. E o cara já fez a gentileza de ter atrasado lá no hotel ainda de chegar. Então, não vamos perder. No caminho, outra árvore que é a mesma coisa da árvore da preguiça Por que que o povo para e faz fila naquela outra lá? Aí, gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo fila Vai tirar foto ali Assim, cada um faz o que quer, né? Mas esse é o acordo que eu não queria fazer Gente, tiramos fotos lá na Praia do Preá Puxa, meus amores, vem aí o próximo ponto Não vou mostrar muito filme pra vocês, porque é vai é ficar muito repetitivo E as coisas são mais ou menos assim, como vocês estão vendo aqui no futebol, gente Nada demais Assim é como eu falei, tem muita coisa que as blogueiras não mostram, mas eu mostro pra vocês o Inception. Gente, chegamos aqui no lugar onde vai ter o buraco azul. Vai ter não, já tem. Ele está logo ali atrás, olha. Agora sim, é um lugar bonito, gente. Tô amando, amando, amando, amando tudo. Tá? Vai ter várias fotos lindíssimas aqui. A Árvore da preguiça flopou. A Praia do Preá emocionou um pouquinho, mas aqui realmente emocionou de fato. When you want to get off the darkest ground The gravity pulls you straight down Earth from a bird's I view you should grow feathers and see this too. Saímos lá do Buraco azul, tirei tanta foto linda, gente, tanta foto linda. Não gravei muita coisa de backstage, porque quem grava é mais o pessoal da minha família, mas talvez não quis lá para eles não pra ficar gravando backstage não. Ontem era porque não tinha muita coisa acontecendo, era mais praia. Mas hoje eu vou aproveitar pra tirar muita foto, enquanto eles vão conhecendo. Estamos indo agora ou pro Lagoon um Beach, eu acho, ou para Lagoa Azul. Não sei se tô muito animada em conhecer o Lagoon um Beach não, mas Lagoa Azul eu tô. E é isso aí, gente. Mais do Caminho, vocês assistem o resto do vídeo. Olha, gente, aqui a gente está no Lagoon Beach, que aqui é tipo um parque. Aqui é bem bonito, mas parece um pouco com o buraco azul, e sinceramente achei o buraco azul mais interessante. Mas assim, aqui é muito bonito. Então, na verdade, pra vocês pode parecer brega, mas a coisa que eu mais achei legal foi esse caranguejo e um outro que tem lá atrás que eu não gravei. Porque quando eu era criança, eu ia muito em Salinas e ainda vou até hoje. Mas quando eu era criança, eu sempre tirava uma foto no caranguejo que tem lá. Eu lembrei disso na hora. Assim. Acabamos de sair do Lagoon Beach e vamos agora pra Lagoa Azul, gente. Vamos de sessão da tarde. Vou tirar muita foto lá. Aqui o Lagoon Beach, eu gostei. Tá, gente, não sei, mais pra tirar foto, só mostrando para vocês, vocês, é óbvio que vocês vão aproveitar mais, eu é porque vim com a intenção mesmo de tirar foto aqui em Jeri. mas é isso aí, o áudio deve estar tá péssimo, mas eu vou mostrando um pouco mais do caminho para vocês, verem que é tudo mais ou menos o mesmo. Gente, aqui na lagoa Azul... Eu achei que ia emocionar, não emocionou tanto. Nossa, eu com o dedo na frente da câmera, parece que não vai gravando. Mas achei que ia emocionar mais, tiramos é, algumas fotos. Eu troquei o look, na verdade, eu acho que pro os últimos destinos Eu vou aproveitar essa camisa aqui e vou usar o short que eu tava no começo Na verdade, acho que eu vou tirar foto de sunga também Eu não tirei foto de sunga hoje, né? tem que dar uma biscoitada no Instagram para você dar like, né? Porque vocês são assim Os caminhos sempre são muito semelhantes, gente É estilo de quando eu tava chegando aqui em Jerico Eu mostrei pra vocês Olha só, é tudo mais ou menos assim Desse lado aqui é bem bonito, gente Tá mais bonito do que nos caminhos dos anteriores Since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. Ó, gente, vamos pegar aqui o um caminho. Ui, porra! Vou pegar aqui um caminhozinho mais escondidinho. Dá aquela volta todinha, chegar lá do outro lado da praia. Porra, mas esse negócio aqui vai ficar. Tá dando hora. E, gente, aqui dentro do carro. Dentro do carro, não, né? Que eu tô fora, né? Sempre é uma tremedeira, uma coisa assim. Que nem vocês estão vendo. A gente tá dando a volta em volta da praia. Aí, gente, estamos pegando chuva. O até perguntou se a gente queria abaixar aqui o negócio. Mas não quero, não. Porque senão tem como mostrar pra vocês. Música Gente, chegamos aqui na Lagoa do Paraíso Aí aqui tem o Alchemist Beach Club E tem uns outros que são mais na frente Só que eu não vou ficar aqui porque tem simplesmente dois mil carros estacionados lá na frente É uma coisa que é muito de turista, sabe? Tipo, os guias geralmente eles sempre levam lá no Alchemist e assim, é legal que tem o parque aquático Mas como vocês sabem que eu não me importo muito com isso Eu vou lá nos outros Porque eu quero bater mais fotos no mundo Onde tem menos gente E pra fotografar realmente Não dá pra fotografar com um bilhão de pessoas atrás é o lugar mais lindo aqui, o um pedacinho do paraíso. É aqui que tem as rejinhas, que a galera tira foto, eu já tirei as minhas. Gente, aqui definitivamente é o lugar mais lindo. Eu tô morrendo de frio, morrendo de frio mesmo. Mas, gente, a água aqui, ó, é literalmente um pedacinho do paraíso. Tá aqui, é muito lindo, gente. Eu acho que esse é o lugar que mais valeu a pena visitar, tirar sols Eu tô no frio da porra, tanto que esse aqui foi o último lugar que eu visitei, né? E foi o último lugar que eu entrei na água, que eu molhei o cabelo, que eu molhei a roupa. E o cabelo ia estragar nos outros fotos, né? Amanhã... Não tem ensaios assim profissionais, vai ter essa foto mesmo batida, então amanhã é o dia que eu mais vou realmente curtir Aquara, apesar de que o passeio do Oeste ele não é tão interessante assim quanto o Leste, então se você tiver pouco tempo eu recomendo mais o Leste, mas é isso aí gente, eu tô morrendo de frio eu tô assim pelejando aqui pra saber como é que eu vou sair daqui mas vem muito aí, tudo aqui é muito lindo, muito, muito, muito lindo mesmo Ai, gente, estamos aqui embora do pedacinho do paraíso. Foi o lugar mais bonito pra mim, na minha opinião. Tô aqui com a mãe, a Adri já fui na frente. E eu tô morrendo de frio. <risos> eu ainda vim descalço pra fazer o favor. Coloquei outro conjuntinho, mas eu já me sequei, então tá mais tranquilo. Então, gente, estamos saindo aqui da Lagoa do Paraíso. Que eu devo ter falado o nome errado uns 500 vezes nesse vlog, mas... Estamos saindo aqui, eu, a Adria. De volta pra pousada, mas antes a gente vai passar lá no Parque Nacional, que a gente já foi ontem de pé. Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês ou se eu não gravei nada. Acho que nem gravei. Mas é isso, eu sei que eu já tô ficando muito cansado. Já aproveitei muito, porque esse último lugar foi lindo. Até gravei pouco pra vocês. Mas é o lugar mais bonito que a gente já passou hoje, gente. Juro pra vocês. Acabamos de sair da... Eu nunca sei de nada, mas enfim, estamos né? chegando numa estrada aqui, que é o um momento, que é entrar... a estrada de entrar no Parque Nacional. Ah! É, meus amores, <risos> estão passados que eu tô, <risos> eita. Olha ali, gente. Essa aqui é aquela parte que é só árvore de novo, que eu acho que eu já mostrei pra vocês na vinda. E que, sendo bem sincera por mim, na volta eu não estaria passando de novo, mas... Vem aí. Esse vídeo aqui... É, de <risos> Esse vídeo aqui vai ser quase às minhas resenhas da verdade sobre tal maquiagem. vai ser a verdade sobre Giga, o que é que a cara. Que as blogueiras só mostram a parte bonita, a gente tá mostrando as vagas também, é. gente. Tem os lacres e tem os, ah, os momentos, né? É isso. E, gente, o bom é que a gente transformou aqui numa carruagem. Porque é tudo fechado. Porque o tanto de chuva, de galho e coisa que quer é passar… A gente se preocupa, sendo assim, no máximo com os respingos e também com… O, a tremedeira toda, né, que é o que é mais complicado. Mas, gente… Eu ia falar algo um que vale a pena, mas no momento eu não tô pensando. Depois eu vou pensar alguma coisa. Eu não Ui! gente, <risos> <risos> <risos> <risos> Gente, não tá mal feito porque eu quero. É porque eu não consigo gravar reto. <risos> Desculpa! <risos> Que que não existe aqui Ai, minha Ai, droga do meu ouvido ai, ai. Se eu não morrer até agora, eu não vou deixar morrer bem que não, é sério Ó, oh, gente, ele tá lindo Não tem nada de diferente do que eu já mostrei pra vocês antes Mas tá lindo sim Eu preciso gravar isso aqui Pra melhorar, o carro passou em cima da boxa de ah, cavalo. É é todo, Não é doido. É. Chega! Tortura psicológica tem limite. E Carbono com boxe. Esse carro tá foda. Ai, gente, chegamos. A pousadinha tá serenando ainda. Já tô raciocinando de novo, porque okay? tanto dióxido de, de carbono cheirando aquele carro ali, mas o.. Oh. Fazer um xixizinho, tomar um banho e abalar muito aqui, descansando. Gente, estamos indo ali e bater perna. Eu, amanhã, a Adria. E tá muito frio. Eu preciso comprar uma roupa, porque ontem eu fui comprar pra hoje e eu já tô ficando sem roupa. Gente, eu calculei tudo errado. Na verdade, eu tenho muita roupa pra usar nessa viagem. Só que, como eu usei muito pra foto, e em foto pegaria, pegar água, pega não sei o que, gente, eu preciso comprar roupa pra poder terminar minha viagem aqui e voltar. Que a Adria também foi uma viagem de três semanas. Não sei que viagem longa é essa. Mas estamos indo a bater perna. Vamos também. É, jantar, é isso Graças a Deus que eu quero comer logo e é isso, meus amores. O look é a camisa que eu já, vai virar minha vest que eu já amei. Short e chinelo. E é isso aí. Gente, hoje é dia de semana, já tá ficando tudo mais tranquilinho. Por aqui pela vila, ó. Já tá menos gente. Na... No sábado, eu acho que foi quando eu cheguei aqui, tava muito mais cheio. Uma lojinha de 0 a aqui, gente, que eu quero muito ir lá. Que eu tava com cara daquelas lojas tipo assim, 0 a 20, aí é tudo é 20 reais. 20. Mas já eu tá quero 20. muito ir lá. Eu quero ir lá comprar ganga o máximo possível que vocês pensaram na vida de vocês, eu quero ir lá. Gente, a gente tá viciado em vir aqui ó no beco do Guaxela. que todo dia a gente entra aqui, mas eu amo. Inclusive, o look que eu achei de hoje foi aqui por esse beco. Me. Oh gente, um homens no meio da rua é um burro, não sei o que é, sei que não é um cavalo. Gente, quando eu era aquela sora eu vou. Olha ele dormir. Gente, passa. <risos> Ai, que amor! Os jumentinhos, gente, se coçando ali no chão. Gente, agora que tá dando sete horas, já compramos algumas coisas. Já estão se irritando comigo, que eu também não mereço nada. Procurando alguma roupinha. Acho que em tons marrons, que eu inventei isso na minha cabeça agora, gente. Encontrei um óculos que eu vou mostrar pra vocês no hall mais tarde. E essa menina bem aqui do meu lado também vai participar do hall. Que ela vai mostrar as coisas dela também. Porque ela não gravou meus take hoje, ela vai participar do hall. <música> Gente, achei a camisa marrom linda, linda, linda, linda. Estilo assim que eu tá usando, só muda a manga. Já já tem haul pra vocês. Estamos já chegando aqui. Ai, não aguentava mais. Vamos de hall de salinas. Salinas não, que você tá de quem está? Ele coaquara. Jenny Pato das É Isso aí. Vamos lá. Pode começar. Essa bolsa aqui, gente, a gente encontrou um machadinho aqui, né? Isso, de palha. Palha, não tô conseguindo abrir, né? Mas gente... É, meus amores, um momento. Deixa eu abrir pra tu. Aqui Aí, não. abriu. Mostra lá a frente dela pras meninas. Olha só, é uma bolsetinha de palha, que tem um fecho, um lacre aqui na frente. E por dentro, ela é rosa. Essa bolsa aqui é da nossa mãe, que ela escolheu pra ela. E a Adri também escolheu uma pra ela. Mostrei a tua. A minha essas é essas redondinhas aqui, gente, que tem um tempo que eu queria. Isso. E ela abre aqui, ó. E ela tem a alça maior, se acaso você precisar. Eu acho que a alça não tá... A alça quebrou. <risos> Eu acho que não sei, não tô entendendo nada. E ah não, que é, que porque tem, é porque tem como abrir, tem como esticar aqui, ó. para Parece hum, ficando maior. Pra ajustar, uhum. meus amores e meus horrores. E... Nessa mesma loja das bolsetinhas, eu comprei dois óculos, gente. Esse aqui que eu achei muito feio. Vocês sabem que eu adoro rapazes feios e óculos feios também, né? Eu beijo e uso, uso o tempo inteiro. E, gente, esse aqui eu achei horrível. Ele tem essa parte aqui mais... Pontudinha, muito feio. Agora um que eu confesso que eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo mesmo, de verdade. Foi esse aqui. Gente... <risos> Olha esse óculos, vai se lascar. Eu me achei o momento. E agora eu tenho mais dois óculos. Pra minha extensa coleção de óculos feios. E no caso, eu achei esse aqui também. Foi 20 reais. Que também, também é um óculos feio, assim como... Não, <risos> não sei. Mostra lá pras meninas. Eu gostei dele, por causa dessa pegada pontuda aqui. Pode falar mais alto, que aqui é a garganta. Eu, eu gostei disso. por causa. Não era me deixar surdo. Das pontinhas aqui. E a saída, né, que eu preciso... Por causa do. Do, que é mesmo? Ah, do look dela de amanhã. É. O look dela de amanhã é todo azul. Aí ela comprou a bolsetinha redonda e essa saída de praia. E, gente, agora vocês vão cair pra trás. Tudo que a gente mostrou pra vocês custou exatamente 20 reais. Cada item foi 20 reais, gente. Acho que a gente é. gastou 160 não total falando nossa 140. loja. 140. 140, sei lá. Foi muito barato. Na ah, verdade, gente, calma aí que ainda tinha mais um item. Só acho que sabe gravar a roda. <risos> Eu comprei essa sunga, gente. Uma sunguinha assim, bem P. E, gente, tudo foi 20 reais. Isso foi 20 reais, isso foi 20 reais, isso foi 20, reais, isso, foi 20 reais, isso foi 20 reais. Nada foi mais caro do que 20 reais. Tinha coisa mais barata, tinha coisa de 10 também. Tinha bijuteria. Mas as cores de 10 reais tava muito caro pra ser 10 reais. Agora a de 20 tava muito barato pra ser 20 reais. Então foi o momento, gente. Uhum. Aí, aproveitando que eu comprei uma sunguinha amarrom e um óculos amarrom, eu comprei. Uma camisa, porque eu sou o quê? Uma vagabunda básica, uhum. só usa as mesmas coisas. A gente entrou numa loja, passou meia hora olhando as coisas, achou tudo feio. <risos> e aí, quando eu tava saindo, eu vi essa aqui, gente. Tinha essa aqui que eu tô usando, só que ela tem uma diferença na gola. Como é o nome manga, da gola do braço? É a manga, no gente. No punho. No punho, ai, nossa, só as que, <risos> que sabem. Ela é literalmente igual toda outra camisa que eu já usei na minha vida. Só que ela tem um negócio que eu nunca tinha visto antes, que é isso aqui, ó. tem um Gente, eu achei isso aqui tão coisa de quem não tem o que fazer. Paguei 150 reais nessa camisa. É isso, gente. Boa noite. Quer dizer, boa noite, não. É é isso, gente. Só pra essa parte do vlog, eu, hein? Gente, não me deixaram dormir. Vamos aí, jantar. Tá ainda. Porque aparentemente a gente tem que comer pra sobreviver. Aí a iluminação falou apagada ficou mais bonita. Acho que é porque dá de ver menos detalhes da minha cara feia. Gostei. Finalmente no hotel, depois compramos umas gordicezinhas. Eu comprei uma torta off Eu sei que agora eu vou comer, se Deus quiser eu vou dormir. E é isso aí, meus amores, que amanhã ainda tem Rojão, que temos o Passeio do Oeste, né, meus amores. Que não tá prometendo, mas eu espero que emocione. <música> Mais um dia novo, agora indo pra O passeio do lado oeste, né, gente? Hoje não tem fotógrafo, hoje é uma coisa assim mais chill e tal. Já estamos saindo, que, na verdade, hoje estamos levemente atrasados. Olha só, gente, como então a praia tá linda hoje né, no sol. Ontem, antes de ontem, não tava tão legal assim no vídeo, porque tava nublado, mas nas fotos sai perfeito, né, gente? que ninguém merece tirar a foto debaixo do sol com aquela sombra na cara. Mas tá muito, muito, muito lindo aqui, gente, hoje, Gente, eu tinha um monte de peixinho pulando ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha, um monte de peixinho, gente. Não sei que peixinhos são, mas eles estão indo pra muito dar eles tem que ir pro mar. Ah, eu amei, o meio aqui até, mas tá. Só que aqui não tem barra, aqui, não tem nada, gente. esse lugar aqui, eu vou chamar Mas eu preferi chamar aqui de arrombadas, é mais engraçado. Mas é lindo. Vem aí, amores. Olha novo. Possivelmente agora estamos indo no passeio do cavalo marinho. Quem é quer gostar muito é o meu sobrinho. Mas vamos torcer pra que a cabelo é isso. Tô... Um beijo. Be with anybody else as we close out the night underneath the lilac sky. Summer high met you in August, New York. Back to my cold apartment. Distance socks, but I'm still with you. Quieto skies, middle, November You and I fight forever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. As long as it's with you. A gente acabou de sair e a gente já tá mais ou menos à metade. Então tá pegando o que o salão tem gostoso. Eu acho que não demora tanto, gente, mas aqui também é bem bonito, mas também vai ser bem rápido. Gente, quando bate o sol, a água fica é verdinha, verdinha, verdinha. Acho que a gente chega daqui uns dois minutos lá, gente, é bem rápido Gente, na descida foi um entre trancos e barrancos Quase todo mundo que saiu do negócio Que era para se segurar, não, não sei aonde Acho que eles tinham material do ar mesmo Porque não tem nem onde se segurar ali Mas é isso aí, gente Falei pra vocês que rapidinho, acho que não foi nem Minutos. A gente lado do Olha gente, a gente tá fazendo agora a trilha do Mangue Agora pra onde a gente tá ainda é um mistério Gente, aqui é o Caminho dos Mangues é, Eu vou mostrar pra vocês eu, Nossa, começou a chover, eu não queria estar aqui Na verdade, não é Caminho dos Mangues aqui deve ter outro nome Tem umas coisinhas interessantes pra tirar foto Mas acho que não fotos que eu tiraria, porque sinceramente Tá começando a chover, gente, já tô muito, muito incomodado. Eu que não perguntei por esse que gente. não sei você. Hein? Estamos aqui ainda não sei pra onde, talvez pra um tubo água, talvez pra o hotel, se Deus abençoar. Mas a, a questão do que é realmente. Ai, meu Deus, ó. Segura, gata. Não. Segura, senão cai. Coitado do Miguel na frente. Tem que fazer card. A mãe aqui. É. <risos> tá Espanha. se segurando muito. Ai, assim, mas é Eu eu vou pra lá mas eu vou por dois dias, não por uma semana, gente. Não tem mais fazer. Gente, é tudo ali… Aaaaaaah! Desculpa! Ui, eu vou morrer! Mas nada, gata. Segurando. É falta de casa, minha filha, esse manque. Já que temos o deserto do clone. A qualquer momento encontraremos a Jade. Você sabia o que era na época do clone? Minha mãe é a doutora Alvieri, ela fez dois clones. Gente, eu já abusei isso aqui. Eu queria <risos> chegar logo em alguma praia, ou então podia me deixar lá, no hotel. O que que é isso? Ah, segura! Segura! Oi. Nossa, a Adela tá numa reestrinha aqui comigo e com a mãe, que... É... Já gosto com ela, nós não somos aventureiros, mas amor, que aventuras são essas? Eu não <risos> Eu não. <risos> é bom. <risos> Dá a tua opinião aí no meu canal. Não, pessoal. vocês são muito aventures. Isso é engraçado. <risos> é muito bom. Precisa ir pro lugar deles ficar reclamando. Ah, ai, segura! Não, né, rampa não é rampa agora. Segura ah, ai, Não é rampa, é montanha. Não. É, montanha, montanha é, montanha, gata. montanhas oh, de aqui. É é Dunas. Já, já pensando fico. você andando nem ciclo. Meu celular não, já era. Não, cara, não Chuta pra fora do carro, tá ótimo É isso, é gente Uma hora a gente, a chega, gente chega em algum segura lugar agora é, a é, joga no lixo segura, mulher, segura. Gente, agora tem essa Rampa aqui, de pra, de subir de aqui. De pra subir aqui, agora é que o carro das gatas começa ó, Presta atenção, aqui é a parte de baixo Eu tô enxergando na lenda, mas é por aí, gente O fim e o começo, aventureira zona Subindo ali. Deixa eu tentar aí também Veio voices... aí, eu subi na lua, quase não consegui, parei lá na tarde, achei que eu ia morrer Mas eu já sobrevivi 5 minutos de escada na academia, isso aí é brincadeira de criança, gente Que eu juro pra vocês, prefiro subir uma dessas bem do que fazer escada oh, oh. Não sei se vocês viram alguma coisa que as mais ficaram assim um momento Mas esse vídeo todo assim tá um momento, né? Então vocês aguentem aí Então, são três bodes, gente. É uma família de bodes. Gente, tem um filhotinho de bodes ali, ó. São, deve ser os pais dele. Gente, eu amo aqui. Eu adoro comer batata com vinagre, que é uma coisa muito esquisita. Mas, que exemplo, não ir é só uma delícia. Aí, por um zinagro, não trouxe uns 500ml, mas eu amei. <risos> Estamos saindo do restaurante, gente, a comida é caríssima, mas uma delícia. Achei que valeu muito a pena. Foi o momento agora, cara, que tá só o vento, vai ser só o streaming. Agora, a gente tá saindo de Camocim vamos atravessar a balsa de novo. Ai, ai, ai. Nem pagou cagou pro meu vlog. <risos> Mas, graças a Deus, né, que a gente vai voltar de Camotem. Gente, eu filmei o meu pedacinho <risos> disso ah, aí. Aparentemente eu dormi. Boa, Rosane. Assim. Que caminho é esse? A gente precisa até dormir no um Ai, gente, finalmente hotel. Basicamente, já estamos, talvez, nos últimos minutos do vlog. O passeio do lado leste esmurra muito do oeste. Sinceramente, o do oeste aqui é só pra quem tem muito interesse em conhecer. O do leste é muita coisa bonita, uma atrás da outra. Muita coisa bonita, uma atrás da outra. O do oeste, sinceramente, não vi nada demais hoje. Pode soar que eu tô sendo muito chato, mas é porque eu sou do nordeste, gente. Eu já viajei por vários lugares, vi muita coisa bonita. E assim, o que eu vi de diferente aqui em Jerico Aquário do que eu que eu tinha visto em lugar nenhum antes Foi o lado leste O lado oeste eu já tinha visto coisa muito semelhante antes E gente, assim, pra quem se aventura Aí no, na jardineira Igual eu fiz em todos os trajetos É realmente bem cansativo Mas eu fiz o que eu quis, né Eu podia ter ido na parte de dentro da Highlights Eu escolhi fora porque eu quis E é isso, gente Eu vou fazer xixi, vou pra piscina Agora pra ver se pelo menos eu aproveito alguma coisa esse dia Acho que é mais tarde eu vou tomar um cafezinho também É isso <música> Eu fui lá na piscina, eu esqueci de gravar completamente, tava eu, a Adria, meu sorrinho Foi muito divertido, agora eu acho que eu vou tomar um café aqui pertinho, que a gente conheceu ontem É muito legal também, mas eu vou tomar um banho antes, porque eu tava na piscina, né? Então... Preciso! Gente, eu não tô vlogando mais nada, mas a gente veio dar uma voltinha aqui na vila, fui tomar um café Estamos batendo perna, tô tirando foto Tá bonitona aqui, olha só, ela é uma letreira de xeriquacara, claro, é né? amor. Então nós vamos lá pra tirar ah, foto. Que não, não tem nem memória, nem Vai, vontade lá. aqui, tchau. Juntos todos gelados pra mostrar aqui no vídeo. Meu Deus, que porra linda! Juntos uh, também, uh. isso! A gente pediu aqui um proveitinho. Chocolate belga e cappuccino dice, meu Deus, perfeito! Muito, muito bom! Muito, muito bom. bom. Uma das coisas boas também que eu não falei pra vocês de quem fica nessa rua que eu fiquei, é que tudo é muito perto de tudo. Tipo, você pode entrar em outras ruas, em outros becos e tal e tal. Mas a gente anda de pé aqui tranquilo, dei uma voltona. E rapidinho eu já chego de novo na rua que eu tô hospedada, sabe? Então isso foi uma das coisas que valeu muito a pena. Olha, gente, vim aqui no outro quarto, que é o quarto da Adri, na verdade. Que ela deve ter mostrado no vlog dela, que ela também tá vlogando. Olha que dá de ver no telhado, olha. Tem dois filhotes de gatinho, que é uma mamãe gata, fez o ninho deles. Não é assim que chama gato, né? É assim, olha, um foi embora e ele ficou o outro. Mas a mãezinha deles anda direto por aqui por baixo. Acho que eu já até devo ter gravado ela aqui no vlog. Meu Deus, essa outra câmera é muito ruim. Já deve até ter gravado ela aqui no vlog, mas ela vive andando por aqui. E aí ela cuida deles lá no telhado, que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó, oh, gente, a gatinha que eu falei pra vocês, ela é a mãe deles, que mora lá em cima. Últimas vezes saindo e agora ainda atrás de comida. A gente vai jantar em algum lugar que seja muito perto, que eu tô com preguiça de andar nessa roupa ainda mais ainda. Que toda hora meus peito fica pulando pra <risos> fora. Tenho que puxar aqui ainda mais que tem monte de criança. Tão... <risos> é, gata, eu tô todo feio aqui. Eu dei três quilos, gata. Eu devo ter engordado uns quatro. Mas vem aí, gente. Marinho, sai! Bom, gente, então é isso. 9h30 da manhã, já estamos no fimzinho do vlog Já já a gente vai Embora, então A gente basicamente já está chegando no finzinho do vlog Se você gostou de assistir esse vlog Já vai deixando seu like aí embaixo Comenta aí embaixo o que, que você fez quando você fez Ingerir ou o que, que você vai fazer quando você Vier pra cá, ou se você não tem curiosidade nenhuma De vir aqui também, comenta aí embaixo Não esquece de fazer aquele balangando todo Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o canal com os amigos Me segue nas minhas redes sociais @hjrd. E com tudo isso, dito, eu acredito Que nós já estamos chegando no fimzinho ah! É, tem que acabar mesmo esse vlog, viu? Com tudo decidido, eu acredito que nós já estamos chegando no fimzinho do vlog. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o de férias com o Jordan em Geri. See you.